por que é mais fácil as pessoas mentirem do que falarem a verdade? Bom, falar a verdade normalmente envolve histórias onde vão haver consequências ou algum tipo de compromisso, algum tipo de responsabilidade, algum tipo de preço a ser pago. Muitas das vezes, a verdade ela traz como consequência uma desavença ou até um, um tipo de compromisso, um engajamento muito maior que a pessoa é, quer assumir naquele momento. Então, a mentira, no caso, seria a história criativa para fugir das consequências do, do seu falar, do contar uma história. Então, falar a verdade ou contar uma mentira envolvem simplesmente histórias. E o desfecho, o compromisso, o nível de responsabilidade com que, com que a pessoa vai ter, ao escolher um dos lados, vai fazer com que uma mentira seja contada ou uma verdade seja dita. E o porquê as pessoas escolhem realmente é, escolher a mentira? Porque é muito mais fácil, é mais fácil dar asas à criatividade, é mais fácil realmente contar uma história e finalizar a história da forma que a própria pessoa quer que termine, né? seja bem ou seja de uma forma é, a se esquivar de alguma coisa, do que realmente falar a verdade e assumir compromissos e, enfim, encarar as consequências que são imprevistas, né? Então, é, sabendo disso, agora você pode escolher em qual lado você quer ficar, se você quer ficar do lado que fala mais verdades, outro lado que falar mentiras, enfim. É, o mais importante de tudo é que independente se você escolher a partir de agora, ah, Daniel, eu quero a partir de agora somente falar a verdade por toda a minha vida. Eu preciso compartilhar uma dura verdade com você agora. Mesmo que você decida falar a verdade por toda a sua vida, ainda assim vão ter pessoas na sua vida que vão mentir para você. Então, falar a verdade requer coragem. Seja corajoso.